E aí, beleza? Vou estar tá te passando um solinho aí agora, tá? Da música Viva Me, o nome da cantora eu já nem lembro aqui, mas é só você olhar no título aí ou em qualquer lugar aí que está escrito, beleza? A tablatura, como de costume, vai estar tá embaixo, tá? Vou tentar gravar esse vídeo aqui um pouquinho mais bem elaborado, que é para você entender um pouquinho melhor e ter uma qualidade visual e do áudio também um pouquinho melhor, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, se você puder compartilhar com seus amigos, compartilha, ative o sininho, comenta aí embaixo se quiser aprender alguma música, tá? Todo aquele esquema de sempre. Tablatura na descrição, ok? Então eu vou puxar aqui já a câmera, aproximar aqui um pouquinho para você poder ter uma visualização diferente, um pouquinho mais de perto, tá? Então é o seguinte, é, vou seguir aqui já que a gente tem a tablatura, né? Ah, Imagina que você já esteja com a tablatura em mãos. Então eu vou executar o solo lento em algumas partes e aí você vai entender um pouquinho melhor, tá? Aqui, basicamente, a gente está em Dó sustenido menor, né? Então a gente vai começar com o cromatismo, tá? Depois a gente pega aqui. OK? Em seguida, aqui no meio da pentatônica, né? Deixa eu pegar aqui, ó. E um cromatismo. OK? Então a gente vai começar aqui o cromatismo na corda lá, né? Okay? Ele por várias vezes vai repetir esse detalhe, né? Ok? Você pode estar executando aí também com palmute, tá? No início, então fica assim. Ok? Depois a gente vai pegar um detalhezinho aqui, ó. Ok? O detalhe é igual, só vai meio tom pra frente, tá? Depois volta a escala opa ok então vamos lá vou tocar essa do início até essa parte ok rapidinho ok depois dessa partezinha aqui a gente já tem um detalhezinho aqui, né? Ok? Depois aqui... A gente vai só avançando a escala, tá? Só que a gente sempre avança da, da última nota que a gente parou. Então aqui... Eu... do solo, então vou tocar ele agora todo lento, todo junto essa parte, agora a gente tem uma outra parte que fica repetindo várias vezes, né? Na melodia original da música fica assim. OK? Vai ser sempre isso aqui, ó. você vai ver dessa forma, tá? Mas eu executei no vídeo que eu coloquei aí. Eu executei da seguinte forma. Ok? Ok, uma jogadinha rápida aqui, né? Um slide e volta, vai volta. Ele vai ficar disso aqui até o final e vai morrer aqui, né? Tá, agora teve um outro trechozinho. Vou puxar aqui agora um pouco mais pra cá pra você ver aqui como foi que eu fiz. Tem um outro trechozinho aí que é onde a música tá, tá sendo tocada. Na versão original não tem, tá? Eu coloquei. Se você quiser pegar, eu, eu coloquei um detalhezinho aí que eu gosto bastante de utilizar. Tá, então a minha base aqui ela fica em Dó, Sinido Menor, né? Só que que eu fiz? Eu toquei aqui... Da seguinte forma, eu fiquei só aqui nessa nota, né? E fazendo harmônico, tá? Aqui na minha, na minha mão direita. Ok? Aqui não dá pra ouvir muito bem, porque eu, eu tirei aqui um pouco do ganho, agora vai. Ok? Então, basicamente a jogada tá aqui, ó. Harmônico, Tá? Ok? É basicamente o que eu faço Ok? Basicamente é isso aqui na base Em seguida a gente tem uma parte do refrão Que essa inclusive eu até aconselharia Que se usasse um delayzinho discreto, tá? Que fica um pouquinho melhor Vou pegar aqui nessa parte, né? É praticamente igual, só que a gente vai fazer aqui, ó Já vai direto, não tem essa nota aqui antes de não parar. Ok? É a única diferença daquele início que a gente fez, né? Então, basicamente, é esse raciocínio aqui, tá? Então, acompanhou junto com a música aí Vamos voltar aqui para nossa cara <risos> Então, acompanhou com a música, beleza? Aí já dá pra, pra pegar bem Lembrando que a música ela é bem repetitiva, né? não tem muito detalhe, tá? Então, pegou isso aí, segue detalhadamente na tablatura, que vai estar tá especificado. Não tá dessa forma aqui. Tá, tá simples. Mas segue a tablatura direitinho, se você quiser acrescentar esses detalhes aqui, acrescenta. Fica bem bacana. Beleza? Então, de maneira resumida é isso. Eu espero que tenha te ajudado um pouquinho aí. Se não, se inscreveu no canal, se inscreve, faz todas aquelas coisas lá. Beleza? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê na próxima.